Oi, eu sou o Celso Dias da Benchmark e este é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista, o canal de maior sucesso, de maior relevância com a maior quantidade de inscritos do país falando tudo sobre a profissão propagandista, sobre como ingressar nessa área, todos os segredos de entrevista, processo seletivo, enfim, dicas exclusivas que você só vai encontrar aqui. Seja muito bem-vindo a esse canal e hoje eu quero falar com o propagandista é propagandista, que já trabalha na função ou que deseja ingressar, fica ligado que esse assunto é bem interessante, que é a administração de amostras. Celso, o que eu faço com as minhas amostras grátis? Como é que eu uso esse recurso? Isso é realmente importante para o médico? O médico dá valor para isso? Não dá valor? Isso faz a diferença ou não? Quantos que eu tenho que entregar para cada médico? Essa é uma dúvida e é sim função do propagandista administrar muito bem esse recurso da empresa. E hoje eu vou dar umas dicas aí bem novas para você sobre esse assunto. Mas antes eu quero te convidar, tá? Se inscreva aqui no canal Vida de Propagandista, é o seu canal, então você não pode perder nenhuma novidade. Mas para não perder, você também tem que acionar o sininho aí. Tá ficar ligado em todas as notificações de novos vídeos, cara, eu quero você me acompanhando aqui, me enriquecendo cada vez mais essa comunidade que só cresce no Brasil inteiro. Combinado? Já se inscreveu? Então, bora lá! Vamos falar de amostra? Vamos falar de amostra grátis? Olha, eu tempo de propagandista, eu, por ter uma visão mais apurada na área de empreendedorismo, é, por ter muita educação empreendedora no sangue, eu percebia como esse recurso era muito mal utilizado de uma forma geral profissionais dessa área. É sim um recurso, é um investimento, precisa ser cuidado da forma certa. Então, Celso, isso faz a diferença? Toda propaganda que eu faço, eu preciso mesmo entregar a amostra grátis, eu quero fazer aqui um parênteses rápido, é o seguinte, se o que eu estiver falando com você que ficou contra o que o seu laboratório prega, então fique com o seu laboratório ou o gestor é, te orienta. Vou esperar aqui, também vou passar, vamos continuar. Show! Então fica aí com o que o seu gestor te orienta, com o que o laboratório fala que você tem que fazer. Mas eu acredito que essas dicas elas são um pouco universais, porque se trata de cuidar dos recursos da empresa como se eles fossem seus. Tá? Se fosse seu, você entregaria para todo mundo? Aquilo que é seu, você entrega, você sai entregando ao acaso, de qualquer jeito. Olha, quem sabe, né? Se der certo ou não. Você, ah, eu já vou falar que esse médico não gosta de receber, então para que eu tô entregando para ele que não gosta de receber? Ele vai usar esse recurso, ao favor? Às vezes, o médico vai prescrever sem precisar da amostra grátis, também conhecida como início de tratamento. E às vezes você tá atrapalhando ali, né, ele fazer esse trabalho dele, que ele vai ficar antipatizado. Poxa, eu já disse que eu não gosto de amostras, e esse representante insistente, chato demais, continua me entregando amostras. Então será que é legal continuar insistindo em entregar? Será que o médico gosta de receber amostras? Tá? Agora já tem aquele que faz questão, que gosta de iniciar o tratamento, que gosta de ajudar o paciente a não trocar o produto dele lá no PDV. Então olha, leva esse produto aqui para você mostrar para eles que eu faço questão que seja esse o tratamento ter sucesso, de início ao fim de segurança no tratamento etc. Então por que não direcionar os recursos da empresa para esse médico que valoriza ele e faz questão dele? E aquilo que faz sentido dentro do seu setor. Aí vai uma dica extra: às vezes, o seu colega de campo, seja do seu laboratório ou de outro laboratório, para ele aquele médico pode não fazer sentido, tanto visitar quanto entregar amostras. Mas para você dentro da sua estratégia, dentro da sua linha dos produtos que você propaga, faz todo sentido. Então entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O mapa é só uma orientação, sim, as informações, o conhecimento. Até mesmo que você está aqui consumindo agora, no vídeo de propagandista, é uma forma de você ter um mapa à sua disposição. Mas só o seu conhecimento, é o pé no terreno, conhecendo, indo lá, tirando a prova, conversando com o médico, entendendo a realidade dele, é que você vai fazer um trabalho diferenciado e ser um profissional acima da E aí, gostou da dica? Ajudou? Olha, pensa assim em relação à amostra ou qualquer outro recurso que a empresa disponibiliza para você. Tá? Trate ele como se ele fosse seu. E aí você vai fazer o melhor desse recurso para trazer o máximo de retorno possível. Essa é a mentalidade que você pode e deve desenvolver no seu dia a dia no campo. Gostou? Te ajudou? Comenta aí. Eu quero saber. Tá? Você concorda? Não concorda? Eu quero saber do mesmo jeito. Se você é gestor e gostou do conteúdo, compartilhe com a sua equipe para que eles tenham esse alinhamento de propósitos e que eles possam usar muito bem o recurso que a empresa está disponibilizando para eles. É isso aí. Eu quero te ver no próximo vídeo. Sucesso para você.